E aí pessoal tudo bem? Eu sou o professor José Erlan e criei essa playlist aqui para você que está buscando, né, pesquisando é, assuntos como razão e proporção. Eu criei essa playlist. É, que está bem completa e trata desses dois assuntos, razão e proporção. Então a gente vai falar de razões especiais, eu trouxe aqui para vocês a proporcionalidade, certo? Onde a gente vai trabalhar também com divisões proporcionais, tanto na sua relação inversa quanto na sua relação é, direta, tá pessoal? Então, é, para você ter acesso a esse material que não é só vídeo, os vídeos estão aqui no YouTube, mas eu criei um PDF também para complementar os seus estudos. Neste PDF tem a parte teórica e mais de 70 questões que você pode ter acesso gratuitamente. Esse material, para você ter acesso, é, você precisa acessar o nosso... É, é canal lá no telegram tá então o link do, do canal eu vou deixar é na descrição aqui deste vídeo tá pessoal então a playlist eu crio uma playlist só falando aí de razão em proporção porque é um assunto extremamente importante que cai demais em todos os vestibulares e concursos públicos independente do concurso que você vai fazer tá porque eu digo isso quando você trabalha com regra de três, por exemplo, é, a regra de três, para a gente aplicar a regra de três, a gente precisa conhecer algumas propriedades da proporção, tá? Então, você daí já tira, como todo mundo sempre utiliza a regra de três, você já tira a importância desses assuntos, tá? Então, essa playlist, ela está bem completa, acesse o material também para você treinar é, no canal lá no Telegram e, né, aproveitando, curta, acesse ali a nossa página do, do Instagram para você aí acompanhar as novidades e curiosidades que eu sempre posto por lá, tá? Então, para você ter acesso a esse mini curso de razão e proporção, posso chamar assim, é, tem mais de duas horas de aulas, é, além dos exercícios, como eu já falei, então é isso, espero que vocês gostem, nossa playlist está completa curta o vídeo, curta os vídeos que você for assistir e também, claro, se inscreva no canal, ok? Combinado? Então eu espero vocês durante a aula, tenha aí um bom mini curso. Até mais, pessoal!